Não falei pra você na, na hora, aquela hora lá, mas pá, mas vou falar agora, tá vindo. Que Deus te abençoe cada dia mais, irmão. Um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo pra você. E ano que vem, irmão, você vai explodir. Não que você vai explodir, <risos> entendeu? Mas o teu som vai explodir, irmão. E se depender de mim, eu vou divulgar em tudo quanto é plataforma, velho. Pode ter certeza, irmão. Você é um pi merecedor pra caralho, mano. Você merece muito explodir nessa caminhada, mano. E vai, mano, porque as tuas letras é conteúdo, mano, não é letra bosta, tá ligado? Eu fico de cara, porque essas letras bosta aí explode. É uma letra foda que nem a tua assim, pá, a galera não ouve. Mas a partir do ano que vem vai ser diferente, meu, mano. Você é foda, você é um pia foda, você é um pia merecedor de tudo De tudo que é mais de bom no mundo, Tavinho E você vai ver, mano Ano que vem você vai explodir e pá E se depender de mim, irmão Tua música vai ser muito divulgada, meu mano Pode contar comigo pra tudo, Tavinho Feliz Natal e um Feliz Ano Novo, meu mano Você é um pia merecedor de tudo que é de bom nessa, nessa terra, nessa vida, irmão Você é um pia foda, é um pia foda Amo você, Tavinho, sem mancada. Fica com Deus, irmão. Rap Surge, Escola Integral de Fazenda História Curitiba City, Original, Tendência Nova Rap Surge, Escola Integral de Fazenda História Curitiba City, Original, Tendência Nova Bum! Sempre fui desde berço, 30 de vida, 12 é rap e eu tô no começo Surfo no trap, flow é mato e eu tô aprendendo O que importa é a mensagem, não quem entrega A divisão só favorece quem quer nossa queda E o hip hop tá vivendo e ganhando a guerra Ultrapassando as estatísticas, mudando o jogo Pra quem não passaria é dos 20 tão me incomodando Essas grades não me assustam, não prendi meus sonhos -chefe, é chefe é só o começo, gerador de trampos E o Respira em cada quina, lifestyle, e pilacagem, fashion week, Curitiba Produção caseira, estilo artesanato, sem dinheiro pra estúdio Eu gravo dentro do quarto, instigado igual novato Não tô novo, isso é fato, sei o peso das palavras, por isso tomo cuidado Sei que eu falo, flow que eu faço, o que passo na minha zima A Produção é bem de leve, as linhas é obra-prima E o sistema é E o desespero tá batendo na porta de casa, arma de dedo tá matando todas as minhas onças. E o desemprego tá crescendo, parece uma praga. E a piazada só pensando em entrar pra boca. Minha quebrada tinha que tá revelando craques. Mas a realidade é outra que só vende craque. Curitiba maquiada não mostra a sua face.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 Cidade modelo da desigualdade Sou do tempo que o B.A. tinha as ruas de terra Que a vilinha era piscina pros canela cinza Nós atravessava o bairro pra jogar no Katz Roubar bambu na caba era só pros cria Eu tenho muita sorte de tá aqui cantando Quase todos meus amigos foram assassinados O crime seduziu foi o B.A. todo Poucos que sobreviveram relembro o passado Fora a cocaína essa praga maldita Olha o estrago que ela vem fazendo no meu bairro Entrando em lares, destruiu famílias Essas duas de galo custam bem mais caro Mudou muita coisa, mas tá tudo igual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 O jogador te chama, bate palma pra suas merda enquanto os seus rabos sangra Planta, mais ódio nessa nação Vários indo pro caixão enquanto aumenta a inflação O gás de cozinha, gasolina, os alimentos Continua aumentando, não cabe no orçamento Culpa daquele jumento mesmo que negou a vacina Por mais de 11 vezes preferia cloroquina Verme genocida deixou o Brasil em crise Quero ver se algum dia vai pagar por esses crimes Isso não é um filme, isso é vida real Vejo os pobres de direito Tá achando isso normal, o medo de perder, tirar a vontade de vencer Mesmo assim eu faço história no país que ninguém lê Salve Carlos Marighella, eu trago um pouco de você Graças a sua resistência que hoje eu posso escrever No Brasil, a taxa de desemprego subiu 13,5% Maior taxa da história já registrada Estudos indicam que poderiam ser evitados mais de 120 mil mortes por covid se as medidas sanitárias fossem aplicadas corretamente, o real foi a moeda mais desvalorizada no mundo. Bem-vindo ao Brasil. Tá vindo re ré, Tá vindo bolardes terminando gado. Cloro no teu rabo. Fazendo piada em cima de corpos. Tua mão tem sangue, teu rebanho aplaude. Sem respeito aos mortes, seu governo é fraude. Prendo esse monstro antes que seja tarde. Prendo esse monstro antes que seja tarde. Prendo esse monstro já é muito tarde. Prendo esse monstro é muito tarde. Prendo esse monstro é muito tarde. Prendo esse monstro já é muito tarde. Prendo esse monstro já é muito tarde. Arminha com dedo, você matou mais 600 mil Negacionista, safado, o seu rebanho com fake news Falso messias, verdadeiro genocida Facada de mentira, já fez milhares de vítimas Sem trampo o povo sofre, ele já diz que na praia O mito tá mitando, matando e fazendo graça O peso do seu voto gerou milhares de mortes Você faz parte disso, levou o Brasil a óbito Você faz parte disso, levou o Brasil a óbito Você faz parte disso, levou o Brasil a óbito